A magreza foi considerada como padrão de beleza por muito tempo. Mulheres sofriam para atingir padrões estéticos absurdos. Apenas nos últimos anos é que esse cenário vem mudando. Muitas mulheres passaram a não somente aceitar suas imperfeições, mas também a assumi-las. Afinal, essa perfeição só existe na nossa imaginação. Para falar um pouco sobre o assunto, o Ela com Elas recebe hoje a ex-modelo plus size, Malu Vinagre. Malu, seja bem-vinda ao Ela Com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada, Érica. É sempre um prazer. É, Malu, primeiramente eu queria saber, quem é você? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou modelo plus size, eu sou a mais bela gordinha da Paraíba 2015, eu sou Miss Paraíba plus size nacional, sou Miss Elegante plus size nacional e sou militante plus size. Então você tem um, um currículo longo aí de prêmios <risos> e destaques, né, Malu? Graças a Deus. Mas eu queria saber, como foi que iniciou a sua carreira é, na moda plus size? Pois é, a minha carreira na moda plus size, eu acho que é, iniciou desde o dia que eu nasci. Eu já nasci com 5 quilos. Nossa, nós então é eu não Então, assim, de <risos> Destaque. A coisa mais gostosa do mundo, tenho certeza. Como a mãe fala, tipo, a gente não nasceu, a gente estreou no mundo, né? 5 uhum. quilos não é para qualquer um. Então, desde Mas criança... Mas foi parte normal, não, né? Não. É, então, é porque eu não da sua mãe. Mas, assim, desde criança eu sempre fui gordinha. Meus pais sempre... Minha família sempre foi muito gorda. Todo mundo foi sempre gorda. A gente adora uma mesa redonda, sempre bons pratos. Eu de, uhum. de bons pratos. Então, minha família toda, genética, é gorda. Então, não tinha como... Malu, ser magra, né? Uhum. Até porque eu amo comer. Tem coisa é, melhor quem, que quem não, não tem. Não não tem. tem. Se, se tem, ainda não, não contaram a gente, né? Nem pois inventaram. É. Então, minha família sempre foi gorda e a gente sempre se reuniu. Tipo, a gente não ia para uma reunião, tipo, sentar na, na, na sala. Não, as nossas reuniões tinham que ser no, no jantar, no almoço, no né? café da manhã. Tipo, sempre recheado de comida. E a minha adolescência, usei óculos. Sim. Já tem um preconceito sim, aí, né? Sim, sim. É, eu, eu, eu também usei isso. Lá sei. vem a gordinha, quatro olhos e de aparelho. Aham. Uhum. Então, já tem três preconceitos aí, né? É verdade. Mas fui, fui crescendo, fui amadurecendo a ideia de que... Isso te incomodava nessa época? No começo época? me incomodou bastante, principalmente do colégio. Sim. Porque em casa meus pais sempre me apoiaram muito. Tipo assim, a gente não existia preconceito uns com os outros. Eles não falavam assim, ai, menina, para de comer, tu tá gorda. Até porque eles eram gordos, uhum. e eles não tinham como ter preconceito com os filhos, entendeu? Uhum. Mas no colégio, assim, um pouco, me incomodou. Porque não era só a questão de ser gorda, era a questão de usar óculos... Era, um era o contexto todo, barato. né? Era tudo. Aí depois eu fiz assim, oh, eu vou ficar brigando para quê com esse povo, hein? Uhum. Quem é esse povo? Eles pagam minhas contas? Não, então pronto, vamos seguir a vida. Até que eu comecei a fazer faculdade de moda, e eu comecei a ver, assim, menino, que a gordinha aqui podia desfilar? eu comecei a lembrar que quando eu era criança, minha mãe sempre me lavava pra desfiles infantis, e eu sempre desfilava, e o pessoal adorava. Sim. Porque, tipo, já saía do padrão de beleza, que pra uh -huh. eles, tipo, toda modelo era magrinha, Sim. então tinha roupa pra elas. Tinha roupa até demais pra elas, uh -huh. né? E pra gordinha não tinha acho que eu vou voltar aos palcos, vou voltar à passarela. E durante esse período ninguém nunca chegou pra sugerir pra você é, essa, essa carreira? Foi uma coisa que despertou de você não, lá no curso? Não, aí eu comecei a ver no curso que tinha muita gente fazendo TCC uhum. e muita gente queria inovar no TCC, não queria fazer mais aquela coisa que já tava batida, Sim. fazer de cílio, normal, não sei o quê. Queriam fazer de cílio, mas queriam fazer de para pra pessoas gordas. Uhum. Aí começaram a me chamar, eu disse, ah, vamos embora. Eu eu falei assim, ah, eu tô, acho que eu tô perdendo dinheiro. Vamos começar a ganhar dinheiro com isso? Aí eu fui pesquisar mais sobre esse mundo, plus size, e começou a bombar na internet as coisas, matéria falando sobre plus size e tal, eu disse assim, hum, eu vou procurar aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, pra ver se tem. Aí eu achei Berlânia Brito, que ela foi a primeira Miss Plus Size Paraíba. E eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, Berlânia, eu acho que eu sou muito nova, mas eu queria tentar. Sim. Mas lembro, tu é linda. Aproveitar a oportunidade vou também, aproveitar né? Aproveitar a oportunidade, porque eu já tô desfilando pro pessoal da minha faculdade, mas eu queria ver... Se rola um trabalho, se dá certo. Ela falou assim, olha, eu vou lhe indicar para um concurso de beleza. Você topa. Essa mulher, vamos conversar, né? Pera aí, cara, Que era exatamente beleza... o Miss Paraíba Plus Size. Não, que era, era a outro. mais bela gordinha do Brasil. Ah. E eu já ia como representante da Paraíba. Sim. Aí eu... É um prêmio nacional. É um prêmio nacional. eu assim, meu Deus do céu. Vamos conversar, né? Porque já dá acha... aquele bem, né que você só quer ser modelo pro César. Agora é. você vai participar de um concurso, concorrendo com meninas do Brasil inteiro. Já Não, é tá uma tipo, responsabilidade muito grande. Você conversar um modelo, você ainda vai receber alguma coisa por Sim. aquilo, né? Uhum. Você já participar de um concurso, você já vai ter gasto. Sua família já fica... Será se isso dá certo? Você se expõe ou... também, né? É? Aí eu fui assim, eu comecei a conversar com a mãe. Aí mãe disse, se você quiser, eu topo. Agora você tem que conversar com seu pai, porque seu pai é... Eita, e aí? O pai é mais tradicional, pra ele já é mais difícil. Aí eu comecei a conversar com ele esse pai, o negócio tá certo, não sei o quê. E meus pais são separados. Uhum. Então depois de eu fazer as coisas com a mãe, era mais fácil do que Sim. fazer as coisas com o pai. Aí ele falou assim, não, mas conversa com sua mãe, se sua mãe topar, a gente vai, tá certo. Então eu falei com a mãe, tudo certo. Mãe, mas precisa pagar a conta Mãe, é besteirinha, vamos, vamos tentar, assim, bora, bora. Aí foi. Aí chegou a faixa lá em casa, que eu era representante, é, a mais bela gordinha da Paraíba. Sim. Aí, quando a, a faixa chega, o negócio já muda, né? É, porque aí se torna mais com, concreto, né? Você, você... tá falando em, em ideias, em possibilidades, lá você já era, né? Pois é. Aí, tipo, já, quando a faixa chega, tudo muda. Você já consegue para eventos com a faixa, com coroa. Então, tipo, todo mundo quer conhecer mais, quer saber mais. O que é plus size? Uhum. Então, todo mundo quer saber... Como assim? Essa menina é Miss? Essa menina é a mais bela gordinha? Como é isso? Aham. Uhum. Aí teve a ideia de eu ir morar no Rio de Janeiro. Eu tenho familiares no Rio de Janeiro. Aí a mãe falou assim, tem certeza que você quer ir? Porque isso eu... passado já o, o concurso? Não, eu já tinha ganho como a mais bela gordinha da Paraíba. Certo. E... não, calma. Antes disso, teve o Fashion Week Plus Size. Hum. Que é aquele de que tem Fashion Week, sim, mas sim. ninguém, tipo, plus size, de gordo, um monte uh -huh. de gordinha desfilando na passarela, coisa tem, mais linda. Não sei, nem, nem destaque como deveria ter. E ninguém tem, aqui né? na Paraíba sabia o que era isso. Uh -huh. Aí eu fui, conversei com a mãe, ela disse, não, vá-se embora, vá ver o que é, veja se vale a pena. E volte, porque a, a faixa coroa tá aqui em casa, está, certo. Aí fui. Não foi uma coisa assim, parecia que tinha caído do céu. Eu disse, menina, eu nasci pra isso. O que eu tô fazendo em João Pessoa. Lá você se encontrou, de fato. Me encontrei, conheci vários produtores, estilistas voltados para o mundo plus size, modelos plus size. Eu voltei, eu vim pra João Pessoa dia 7 de março de 2016. Dia 17 de março, eu estava morando no Rio de Janeiro. Foi assim, eu cheguei antes uhum. disse, mãe, eu quero ir, eu vou. Eu vou. Senhora, compre a passagem, porque eu tô desembarcando no Rio. E como foi essa temporada lá? Foi maravilhosa. Rendeu maravilhosa. muitos frutos, com certeza. Rendeu frutos muito bons. Foi ah. muito bom assim. Tipo, aí você vai perguntar, você ganhou dinheiro? Não, eu não ganhei dinheiro, eu ganhei experiência. Sim. Experiência de vida. O, o mercado, é, como que é o mercado? O mercado ainda é de fato muito pequeno, é, as modelos são mal pagas. Como, como é esse, esse bastidor, esse cenário? Em São Paulo e no Rio, elas ainda conseguem fazer grandes jobs ganhando grana boa. Uhum. Entendeu? Ganhando tipo, né? 2.0, e por job. Entendeu? Depende do job, também depende da empresa. Sim. A empresa maior, a gente ganha um pouco mais. Mas aqui na Paraíba ainda tá um pouco fechado. Só que depois que eu vim, vou retornei pra minha cidade, eu vi que, tipo, as, as coisas, pessoas, mudaram, um pouco, as coisas né? mudaram, todo mundo começou a ver que realmente o mercado sites existia. Uhum. que realmente valia a pena investir nesse mercado, até porque a Paraíba tem uma demanda muito grande de meninas e de meninos gordinhos. Então, era preciso o mercado investir? Entendeu? Então, assim, foi muito bom, muito bom mesmo. Quando eu fui para a Mais Bela Gordinha da do Brasil representando a Paraíba, eu fiquei entre as 12. Então, isso já foi muito bom claro, para um enorme. E quando a gente sai do concurso, a Mais Bela Gordinha, é, a gente já é convidado para participar do programa de Fátima Bernardes. Ficar, mesmo que seja ali na plateia, as vencedoras falam e tal. Sim. Então, assim, tipo, muita gente me viu na TV. Então, tipo, com, as pessoas começaram um a acreditar. É portfólio de toda forma, né? Você pode não ter ganho, mas os, os frutos estão lá, né? Você vai colher, é. mesmo que seja pouco a pouco, né? E todo mundo, ai, começou. A falar, ai, Gerlâne, realmente isso existe, não sei o quê. Deixa o maluco curtir e tal. Nem que seja só uma fase, mas deixa ela aproveitar. Aí eu lá no concurso, o produtor do Miss Plus Size Nacional, dizer assim, mas você não quer representar a Paraíba não no concurso? Eu disse, eu só se for agora, <risos> aí como é. Dá tempo de pensar, mas, né? Aí ele falou assim, não, você... E início ele tinha conhecido a mãe, ele falou assim, não, conheci sua mãe, A pessoa super boa. Sua mãe lhe apoia demais, falou, você tá fazendo o quê? Você tem que representar a Paraíba no Miss Plus Size Nacional. Eu falei, tá certo, vamos embora. Aí, ainda voltei pra João Pessoa, fiquei aqui dois meses, me preparando realmente pro Miss, até porque o, o Miss, ele é totalmente diferente da mais bela. A mais bela você, você pode ir só você mesmo. Estilo lá, que lá os patrocinadores lhe ajudam com roupas, uhum. com... Que é o, traje de, é o traje de banho e o traje de gala. Então, tipo, é tudo por conta dos patrocinadores. Você não precisa se preocupar com nada. Com nada. E no Miss, não. Você tem que lavar traje típico, traje de gala, é uma coisa mais importante e uhum. tal. Então eu precisava me arrumar. Então, eu precisava me ajeitar, planejar, coisas, tudo, planejar né? tudo aqui. Então, eu vim, voltei, vim morar aqui normal e comecei a me arrumar. Preparar traje típico, é, traje de gala. Tem um, um traje que é um traje mais social, que faz uma dança Então, eu precisava arrumar tudo isso em dois meses. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E era ano de eleição. Aí eu falei: Meu Deus, Aí agora? Consegui patrocínio. Como é que a gente faz, né? É complicado. Quando ele ninguém quer ajudar, mas uhum. eu disse, não, vai dar tudo certo, mãe, não se preocupe não, Vamos, a gente vai conseguir, até porque eu estava representando a o Paraíba, estado, né? eu estava representando o estado em outro, em outro estado, então Sim. eu precisava de um apoio aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, e eu fui para o concurso nacional, e foi aí que eu ganhei a faixa de Miss Elegante para o Estado Nacional, desfilando com um vestido de chita. Maravilhosa, mas paraibana o, é impossível, o, né? Impossível. Quando eu entrei, assim, os jurados ficaram em pé, assim, porque eles não acreditavam que eu estava desfilando com um vestido de chita, que é um material... A ideia de quem foi? Minha. Foi sua mesmo. Foi minha. Um vestido de chita, um material que a gente usa para fazer roupa de quadrilha Sim. no concurso nacional. E olha que o meu vestido, ele não tinha, não tinha brilho, não tinha nada. Todas as candidatas lá com vestido de 10, 15 mil reais, eu, meu Deus do céu elas jurarem o preço do meu vestido, né? Mas é, o que chamou a atenção deve ter sido exatamente isso, essa simplicidade, Idade, né? Que chegou, chamou a atenção. Quando eu, eu saí assim, maravilhada. Eu que? falei, meu Deus, eu acho que eu tô no caminho certo, né? Com Quando certeza. a gente ganha um título nacional, assim, a gente, nossa, eu acho que... Eu tô... E se preparando, né, então, pouco tempo, é, estando na carreira também há pouco tempo, né, você estava há pouco tempo, então, assim, o que vem você realmente é, é, agradece e, e vê com, com olhos realmente diferentes de quem já está há muito tempo, quem já estava buscando essa carreira, né? Fala o que chegou pra você e você agarrou, né? Demais. Aí logo em seguida, passou o Miss Elegante, na segunda-feira eu fui pro programa da Fátima Bernardes, e aí? só que eu já não fui como plateia. Já foi realmente como convidada? Como convidada, fui entrevistada. Então, tipo, quando eu voltei para João Pessoa, todo mundo. Tu não estava em Fátima hoje, menina? Eu disse, é, só que ao vivo, já tô aqui de novo. Tipo, e é muito legal as pessoas lhe reconhecerem na rua, verem que você está representando suas, sua cidade, seu estado, em outro lugar. Então, tipo assim, isso é muito importante. Isso é muito legal. Tipo, é um carinho gostoso. E quando eu tava aqui no começo, eu não recebia. Mas agora é diferente. Hein? E agora é diferente, e todo mundo lhe reconhece, todo mundo fala com você, todo mundo pergunta ''Ah, tu não é a garota que tava no programa de fato?'' ''É, sou eu mesmo. E depois disso, depois do programa de fato, o que o Malu fez? Malu voltou pra João Pessoa, e Malu fez a primeira caminhada pros sites, foi lá na Lagoa. Foi uma caminhada super, super é, divulgada, só que é o seguinte, as meninas elas ainda sentem aquele medo, Sentem um pouco de preconceito que as pessoas vão ter com elas? Um pouco não, convenhamos que o preconceito, o preconceito... É, é enorme, né? Eu acho Ainda assim que de é. fato diminuiu é, e, e a moda plus size veio realmente para para prestar essa essa ajuda entre aspas, né? É, para as meninas. Mas o preconceito é enorme. Aí a gente fez uma caminhada na lagoa, foi a primeira caminhada plus size. Hein? e tiveram poucas meninas, foram cinco, seis meninas. Mas, assim, deu pra movimentar, deu pra elas verem que realmente existe, que a gente veio pra lutar por isso. Então, assim, foi muito bom. Logo em seguida, eu conheci Karina Guedes, que tá ali. Caí, assistindo <risos> tudo. E a gente começou a conversar, eu falei, ah, Karina, eu tenho vontade de fazer umas fotos com as meninas. Aí ela falou assim, não, vamos fazer um projeto, vamos fazer a foto da autoestima policial, que é disse, bora. A gente conseguiu tudo na base da parceria brindes, hotel, fotógrafo, Karina que fotografou e maquiou as meninas, juntou quem, com o Iago Mascoffes, também foi parceiro da gente. E a gente fez as fotos da Autoginema Plus Size na praia. Quem diria, Maravilhoso. né? Maravilhoso. É. Iria... Acho que é o, é o lugar que as meninas gordinhas mais têm medo de pisar, né? Mais têm medo de pisar. E colocar todas a... Foram 12 meninas na praia, é, de maior, tirando fotos, plena orla de Manaíra, foi assim, surreal, foi uma coisa maravilhosa. E teve uma hora que a gente atravessou a rua, e os carros tudo parando, nem um buzinava, nem um dizia xingava, nem nada, pelo contrário, eles baixavam o vidro e falavam, parabéns meninas, parabéns, continuem assim. Então isso mostra para elas que a sociedade, ela tem o preconceito, mas ela também respeita. Sim. Tem um, uma parte, uma grande uma massa, parcela, que, né? Tem o preconceito, mas tem uma outra parcela que também respeita, que acha bonito isso. É verdade. Mas, Malu, passado é, tudo isso, é, você acabou deixando um pouco de lado é, as passarelas, os concursos, porque teve, você teve que tratar da sua saúde. É, você foi submetida a uma cirurgia bariátrica. Por que essa, essa escolha? Foi escolha, na verdade, ou não foi? Como foi que isso aconteceu? Não, não foi uma escolha, mas, assim, como eu, eu falei aqui, é, minha família é gorda, meu pai hoje em dia, ele é operado do estômago, tem 15 anos. A minha mãe tem 18 anos que ele é operado do estômago e eu já estava em grau 3 de obesidade. Isso com quantos anos? Com 25. 25 anos. Então, é, os médicos já olhavam para mim e falavam assim, amor uhum. a única esperança para você é você fazer a bariátrica, porque você já tentou todas as dietas possíveis e você não emagreceu. Então, ou a gente opera, ou daqui a dois meses você morre. Porque eu estava com minha coluna... Eu, eu me operei por causa da saúde, realmente. Uhum. É, a minha coluna estava em forma de S, e eu já não estava conseguindo andar como cruzar a perna nem pensar. Impossível, né? Impossível, porque era como se a, a gordura daqui do joelho ela já estivesse caindo. Então, eu não conseguia nem ir à, à esquina. Uhum. E assim, eu tava, tipo, já tava ficando triste, porque eu gosto de aparecer na rua, eu gosto de sair e eu já tava ficando triste mas com isso. Mas foi uma decisão, a gente sabe, assim, é que leva em consideração a questão da saúde e tudo mais, mas você vinha é, alcançando passos muito, muito, muito grandes, largos né, na sua carreira. Foi uma decisão difícil ou você realmente teve essa consciência, ah, eu preciso cuidar da minha saúde e vou fazer? No começo foi uma decisão muito difícil, muito difícil mesmo. É, até porque eu, eu enrolei até o quando eu, que eu quando podia pode, né? e não podia, eu enrolei pra fazer a cirurgia. Porque eu sempre me achava eu sempre me achei linda, gordinha e tal. Sempre me amei muito, mas eu levo muito essa questão. Tipo, se eu me amo, eu me aceito, eu tenho que me cuidar. Sim, claro. Então, não, eu, faz, não, não só conta você se amar, se aceitar, mas você não tá prestando não atenção. atenção na sua saúde. Sim, não faz sentido, Você pode né? ser gordo como você pode ser magro, mas você tem que cuidar da sua saúde em primeiro lugar. E eu fui para o concurso do Eduardo, fui para o concurso Miss Plus Science Nacional, fui passar a faixa e eu não estava conseguindo subir escada, não estava conseguindo me movimentar direito. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Então, em fato, estava afetando até é. a sua própria desenvoltura, né, na sua Aí carreira? Aí eu falei, não, vai ser agora, vai ser... Aí eu já estava esperando liberação, eu falei, não. No dia que liberarem, eu entro na sala de cirurgia e faço a de cirurgia. Vamos cuidar da saúde. E já tem quanto tempo que você fez a cirurgia? Vai fazer nove meses, dia 1 de agosto. Foi Hoje você vê como a melhor decisão que você poderia ter tomado? Melhor decisão. Não é uma decisão fácil, uhum. até porque o pós-operatório você tem que ter muita cabeça, tem que trabalhar muito bem o a gente ama comer, né? Então é. a gente tem que se cuidar cuidadamente. Nem tudo que você não quer, é um -fácil, comer, né? É o que você pode comer. Nem consegue, né? Muitas vezes, né? Mas tô levando. Não já deveria ter emagrecido os 65 quilos pra ficar fora do, do aumento de peso, né? Acima do peso. Nesse prazo de nove meses você já deveria ter Já vi... deveria ter perdido. Mas é algo que eu não, não quero, eu quero perder aos poucos. Do meu jeito, até porque eu não tô fazendo academia, não tô me exercitando, se eu tivesse, já teria perdido, uhum. mas eu vou levar do meu jeito, até porque eu sempre, eu me amo gorda, eu uhum. acho linda. Sim, então, então tem motivo pra pressa, que né? Quiser. Se a saúde tá controlada, é, né? Se tá tudo bem. a saúde bem? tá controlada, perdi 32 quilos, então tá ótimo. Mas aí, Malu, pós essa cirurgia, como é que acontece? Malu é modelo plus size e Malu não é modelo plus size? Porque eu, eu sei que tem um, um, umas coisinhas assim, bem técnicas para enquadrar a mulher sobre ser plus size ou não, ou o contrário. Conto, conta para a gente como que é isso. Malu continua sendo plus size, porque Malu ainda não saiu do manequim 44. Então esse manequim 44 é o que faz ser plus size? Faz ser plus size. Toda gorda é plus size, mas nem toda plus size é gorda. Eita, isso é complexo, viu? Mas <risos> aí vocês ficam voltando aí no vídeo pra poder entender um pouquinho melhor. Mas o manequim 44 é o que faz a mulher ser plus size. Sim. É, porque a gente vê muitas mulheres é, que, que, assim, são gordinhas, mas outras que nem são tão gordinhas assim. Umas são modelos, outras nem são. Outras são uma manequim 44, mas com a barriguinha, né? Chapada. Chapada. Como que é isso? É modelo Normal. plus size de todo jeito. É, é modelo plus size. E agora tá na moda, né? Tipo, que elas querem... Tirar. Como é o nome, gente? Os culotes? Querem, é. Não, querem afinar a cintura. Ah, no então, caso a costela. É, a costela. Aí querem afinar a cintura. O negócio é ficar com um quadrinho grande. Uh -huh. Quadril 44, 46, 48, tá ótimo. Agora a cintura, quanto mais fina para elas melhor. Mas a gente vai fazer isso, não, por favor? Não, é isso que eu queria <risos> falar. Inclusive, está muito eh, se debatendo muito, se falando muito, principalmente na internet, sobre um ex-BBB que era, ela era aquele modelo né o padrão de, padrão de beleza é, brasileira, era uma mulher magra, bonita, gostosa, né? Ela engordou e virou modelo plus size, inclusive agora está emagrecendo de novo. A, a, a questão também da moda plus size está virando moda, porque você está falando aí que tem modelo que é plus size querem tirar a costela para afinar a cintura. Como é que você vê essa, essa questão? O Brasil tá em crise, né? Sim, em todos os sentidos, né, Em todos os sentidos. Mas a moda plus size, hoje em dia ela ainda consegue se, se manter. Sim. Então, assim, tem muita gente que é fã, né? Sim, é a, fã, SBBB. É a SBBB. A Então, assim, eu vi como uma forma dela de continuar na mídia, uhum. engordando. Porque ela tem um corpo perfeito, digamos assim. É, Para os padrões, assim, né? Para os padrões que as pessoas acreditam. Uhum. Até porque não existe padrão de beleza. É, o corpo gente. perfeito é aquele que você tem que é, você se ama, que né? Que você se ama, esse é o, é o seu padrão. Uhum. Então assim, eu vejo dessa forma, que ela emagreceu pra ela continuar, ela engordou pra ela continuar na mídia, pra ela não sair. E como ela viu que tipo, a moda plus size era uma moda que tava em, em, sempre em expansão ascensão, no Brasil, né? então tipo assim, ela pensou, ah, então vou engordar aqui uns quilinhos, vou virar plus, e vou manter na mídia, vou ganhar dinheiro, não sei. Você eu vejo que foi dessa por aí, forma né? que foi por aí. E quando você falou, agora ela tá até emagrecendo, ela viu que não deu muito certo, que recebeu muitas críticas. Foi muito criticada, Foi chuva viu? de críticas. Porque tem muita gente que, tipo assim, tá lá já porque é gorda, porque nasceu gorda, porque é uma mulher que, tipo, nunca foi gorda. Do uhum. nada quer ser gorda. Você acha que isso, de, de alguma forma, acaba é, negativando é, a moda plus size Com e certeza. as gordinhas, principalmente, né? Com certeza. Porque até desestimula muitas meninas que já estão lá elas, elas começam a pensar, tipo, não, se Fani engordou pra ser plus size, vai, daqui a pouco até Gisele resolve engordar Sim. pra ser plus size. Uhum. As meninas começam a pensar dessa forma. Deixa de ser uma característica, ah, eu sou gordinha, me amo gordinha, e vou ser modelo plus size porque o, o mercado me propõe isso. Ah, sou magra, quero emprego, vou engordar, engordar pra ser modelo, modelo plus, plus size. size. Né? Aí, a aí começa a ser essa. isso. Aí as meninas começam a ficar, tipo, é chuva de críticas. Mais chuva de críticas, mais... É verdade. Acontece, é o mercado, né? é um batendo no outro, né? Com certeza. Malu, a gente tá quase chegando ao final do Ela Com Elas, mas eu queria que agora você deixasse uma mensagem pras meninas que, assim como você, é, são gordinhas, eram gordinhas, e principalmente aquelas que é, veem na moda plus size uma oportunidade. Não só de se amar, porque a gente sabe que acaba, é, que traz uma aceitação muito maior, não só de você, mas da sua família, é, do mercado e tudo mais, é, mas que vem também uma oportunidade de trabalho. Então eu queria que você é, deixasse essa mensagem para de fato, tocar as pessoas porque, como a gente falou, o preconceito é enorme e a gente tem que se amar. E nada melhor do que aprender a se amar vendo as pessoas amarem também. E a sua história, com certeza, mostra isso. Então o espaço está aberto para você. Obrigada. É assim, não vou deixar uma mensagem. Assim. Vou falar assim, meninas, se olhem no espelho, olhem no fundo dos olhos de vocês. Isso não serve não só para as pulsadas, mas para todo mundo que está aqui no estúdio. Olhem nos olhos de vocês. Cada parte do corpo de vocês faz parte da sua história. Se eu conseguir, você também consegue. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Que lindo. Malu, muito obrigada. O espaço está aberto para você voltar sempre que você quiser. E parabéns pela história, viu? Muito obrigada. Muito boa sorte para você. Muito obrigada. E para você que está aí do outro lado, na semana que vem tem mais um Ela com Elas. Você se inscreve no nosso canal e fica ligado em tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais.